Você recebeu uma chamada no seu aplicativo e o lugar aonde você vai embarcar esse passageiro é um ponto de ônibus, é uma calçada, é um centro de compras, qualquer lugar público de embarcar como fazem os taxistas normais? Cuidado, você corre alto risco de ser assaltado. Quer se livrar desse mal e não sabe como? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te falar. Bom, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é max sou para o aplicativo também. Mas primeiramente vamos falar do ponto de ônibus. O grande perigo é quando essa chamada chega no seu aplicativo e você não tem condição de poder ver a cara do passageiro de quem você vai colocar no seu carro. E isso conta muito na hora de você fazer o um embarque seguro, porque é assim que o serviço de táxi funciona. Ele vai passando o passageiro da mão e ele prontamente olha a cara do, do passageiro. E se ele for com a cara do passageiro, ele para. Se não, não, o carro é dele e transporta quem ele quer. Uma vez que ele não dependa do, do, do, do aplicativo, né? como nós dependemos, ele tem taxa de cancelamento de recusa das viagens, e isso pode afetar na plataforma para quem nós trabalhamos. Coisa que com eles são diferentes, apesar de que eles também agora estão usando o aplicativo, mas eu não sei como funciona as diretrizes dele. Tá, mas e aí, mas como faz para você ver esse passageiro no ponto de ônibus? Até que eu uso é a seguinte eu acho que pode ajudar vocês me ajudou bastante é a seguinte se a rua ou a avenida lá tiver duas ou três faixas vias mão única a melhor faixa para você ficar e se sentir mais seguro e tentar visualizar esse passageiro é justamente a faixa do meio é, é sinistro isso aqui que eu vou te falar mas é o seguinte é assim a medida que você vai se aproximando do passageiro ele vai percebendo no aplicativo lá e vai sabendo que você e o carro está se aproximando o que que ele vai fazer ele vai esticar o pescoço e tentar procurar ler a placa do seu carro é isso que ele vai fazer nessa hora que ele estiver esticando esse pescoço para procurar ver a placa do seu carro é a hora que você tem que identificar esse bendito passageiro conseguiu ver a cara dele? use aquela estratégia que eu já te falei em outros vídeos que é a estratégia da intuição Tenda pessoal, não por discriminação de raça, de cor de qualquer outro tipo, de tipo de futebol nada disso mas é aquela coisa que nós chamamos de atitude suspeita. Você percebeu que o matada, tá de boné, tá escondendo os rostos, tá de óculos escuros, ou às vezes tá de três, acompanhado, tá um casal, tudo nas ruas é risco. Cuidado, muito cuidado, pode ser o um seu filho, hein? Eu até quer, quer me tirar como surdo, é? Ou como maluco? Cadê é a minha arma que você disse que eu tenho? Cadê seus estudos? Cadê, cadê, cadê, cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ah, hoje dizer que eu tenho arma. E hoje eu vim aqui para poder lhe ajudar e dizer pra você. E eu já passei por essas experiências, já vivi isso aí e foi muito difícil. Mas beleza, então você tá lá na faixa do meio lá, é, é quase com uma espécie de uma briga, é uma brincadeira de esconde-esconde. Você o, pra, o passageiro vai estar tá te procurando, esticando o pescoço pra lá e pra cá. E você vai estar tá na faixa do meio tentando olhar e procurar e visualizar a cara dele e ver se o camarada é belezinha. Se de repente você olhou pra cara do passageiro, não foi com a cara dele, se sentiu alguma coisa que vai dar tá errado, o que, que você tem que fazer é cancelar. Fazer a sua justificativa no aplicativo da plataforma da Uber, ou seja lá o que for, os outros aplicativos. Se justificando que é uma zona de perigo, ou qualquer outra coisa lá. Tem as justificativas lá que eu não lembro mais. Não consegue, né? Então você estando na faixa do meio, fica muito mais fácil para poder, para poder, <risos> poder você fazer isso aí. Porque se você estiver na faixa da direita, é o lado do ponto de ônibus que você vai passando. Ou tem algumas ruas que é do lado esquerdo também né, depende muito. E tem ônibus que tem porta do lado esquerdo. Mas se você recebeu a chamada ali, você está do lado justamente do lado que você vai fazer o embarque, às vezes não dá tempo, você vai esquecer de desviar daquilo ali e você já vai estar tá muito próximo. Você estando tá na faixa do meio, vai ser muito mais fácil para você poder fazer o cancelamento e seguir embora, arrastar. O carro e sai dali. O segredo é você identificar o mau elemento antes dele entrar no seu carro, porque depois que ele entrar, já era. Muito bem, essa é a dica de hoje que eu vim trazer. Ponto de ônibus. Eu ia falar e vou lhe falar da questão de embarque em outros locais da cidade, como shopping ou centro de compras, onde existe muita aglomeração de gente, dificuldade para você identificar o passageiro e olhar para a cara dele, mas aí o vídeo ficaria muito extenso. O que, que eu fiz? No final desse vídeo, ou logo agora eu vou deixar no card aqui. Então, Nas telas finais, e vou deixar na descrição desse vídeo um link para você assistir dicas de segurança em locais públicos, em centro de compras e outros lugares difícil para você identificar o passageiro. Vai lá, dê uma olhada, clica, assista e compartilhe. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no seu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas, assim com quem dirige ou quem deseja dirigir ou quer dirigir. eu pelas ruas da cidade. Valeu, tchau!